Entretanto, temos mais uma companhia, nos a ver a acompanhar-nos. <risos> então, vamos iniciar o percurso. Como estava a dizer, por aqui, à volta, no placar. Estamos aqui, ali onde está o carro, esta parte, onde está o carro é ali, podem ver. E à volta tem o P1 e P2, não sei qual é a diferença. P2 fumarolas envolventes, vamos ao P2, o P2 que é o... é o volta para a esquerda, é o da esquerda, vamos por o da esquerda, sendo assim, para o caminho para a esquerda, então vamos lá para o caminho da esquerda, andando aqui à volta, o caminho está a ver aqui tudo, um de cavalezinho, dois de madeira, deve ser assim, há uma lama aqui a este lado, Os degraus feitos, os degrauzitos. Muito arranjadinho. Tudo dado-me para não, não pisar em vedação, a vegetação. É um medronheiro. medronheiros também cá. E onde é que estão tá os medronhos? Já, ah, já os apanharam todos? Aqui, tá outro, aqui, tá outro. aqui também há é um é. medronheiros, hein? o pessoal também gosta aqui do medronho nessa não, não lenteja umas cadinhas agora mais é para o caminho da esquerda estou trabalhando no painel que é o melhor é as fumarolas mas para a da esquerda aqui está a divisão por baixo Sim. vamos aqui que já está mais agradável o caminho é o sol daquele lado fumarolas estamos a ver a casa ali daquele lado Vou continuar e o percurso continua estamos a ver a fumarolas já a ver à frente estão a ver meus amigos estão ali já para aproximar-nos estamos nos aproximar dela vamos continuar e se não caímos ali. Vamos ver. é que é isso vamos dizer qualquer coisa é, parece que é fundo um buraco em fundo é bem fundo este Eu continuo ali para aquele lado Eu continuo ali daquele lado vamos continuar aqui a andar já tem fumei desse lado é. está ali no meio da vegetação já estamos a ver ali Não, as fumarolas já é, começo a sentir o cheiro desse ovo aí, ali à frente hum. a altura já está a ser certa máscara já cheira a força -se. Tenso. cheira de enxofre vai cheirar ovos podres, olhem ali abaixo tudo branco Isso é enxofre <risos> temos aqui, até está tudo embaciado fumarolas de enxofre, para Parque Natural Terceira cerca de 95 graus centígrados, estão a ver e cerca de 130 graus centígrados 1 Me metro profundidade vocês assim vamos ver ali é melhor. Ao é a, a ler isto tudo, podem encontrar isto no Google. Esta informação está toda no Google, não vale a pena. Procurem se quiserem saber mais. E vamos continuar a subir e a ver a paisagem. Vamos lá. Vou continuar a subir. Não, isto aqui este tem uns degraus. Estão a ver? Tem uns degrauzinhos que é difícil de escorregar. Para baixo. Ali é centro. Para os celulares. Nosso carro, nosso carro ali daquele lado, estamos ali daquele é... lado, é? Aquilo é para medir as temperaturas. Pode ser para medir as temperaturas, daqui a para ver se, se o vulcão entra em, em atividade ou não. É, <risos> esse vulcão é em atividade, esse que eles querem saber logo. Não é só o cisma, também o aquecimento. Aí no centro da terra. É mais fumarosa aqui deste lado. Está gravando, está, está, está gravando. Aqui. Olha, olha aqui está mais aqui. um bocadinho de lama. Vamos continuar. Olha a paisagem. É caminho para os dias. Parece que é pequenino, só que ah, damos aqui é, a volta. Olha, olha damos a volta ali. Lá tanto assim, lá ali ao fundo. Lá ao fundo também estamos a ver limais. Marolas. acho que existem aqui dois percursos, este é o percurso mais pequenino com pouco, mas é só assim também para ter uma ideia do que é que é que as fomorolas aqui um bocadinho de lama e atascamos aqui descorregamos, agora é a descer e a descer todos os centros a ajudar para cair, pois agora aqui até começa essa já começa a ser grande e as pessoas até que vão ali lado, já está à cerca, Porque ali já está um trabalho. para aqui os sapatos? Não vê se ainda assim caímos aqui um talho. Está... Agora é que vai ser, vai ser, olha o Agora que vai ser. É? E aqui, dá a mãozinha debaixo da coisa, mas vai lá, então. Vai, dá é para rir. Aí vai ela. Já está para lá acerca. Dá frio. Dá frio. Vamos lá, nós agora, ajuda aqui? Não, não, não é, lá, é preciso. minhas pernas. É? Minhas pernas compridas. Vai, está só abrir as pernas. Não teve? Então, avançamos ou não avançamos? Porco, também bem, vai mais para a frente. É uma pequena paragem, as meninas têm que se limpar. Vamos continuar agora. Vamos gravar sete minutos. E a passagem envolvente. Não ok, há aqui a seguir, deste lado. Toda de manga curta, mas até está agradável. Ah, não está. Não é as meninas são sempre mais frias? Olha agora, olha agora, os, chapo, os sapatinhos, os sapatinhos de marca Aí agora os sapatinhos, ai ai ai, Aí agora, é. minha bela, minha bela pele Agora que vão ser elas, hein? as madames com estes sapatinhos preciosos Pensa que vão para aqui fazer turismo, a ah, sabiara que metia aqui no lamaçala. o que é que esperavam? Eu vou quem comprou este compra mais! Quem comprou este, compra mais! Comprou o dinheiro! Isso é verdade, quem comprou o dinheiro! Ali é agora é a pedrinha! a quase! Vamos lá aqui! Vou saltar aqui! Continuar! Não Parece é que agora nós temos aqui o primeiro pontão! em é um pontão já tem que o buraquinho está aqui partido e continua ali ah, as é fumarolas bem, é daqui, então. estão a ver? olha está aqui um degrau o primeiro degrau aqui, lado campo, olhar, vamos ver a paisagem aqui nos Açores na ilha de Ser daquele lado Acho que era a comida? era para fazer aqui... <risos> comida típica da região depois vejam o vídeo das refeições, então fizemos aqui várias gravações de restaurantes. antes vejam os outros vídeos na descrição tá os vídeos, e se o no canal para serem verem as novas publicações nos próximos dias vem ali E que é que acham? É. um cava Continuar até a fumarola. Soltado daquele lado, está um pouquinho a incandiar. Temos a opção. Observ... Ah, já escorregou. Ah, e temos aqui um. Ai. Mas aí já escorrega. Acho tu tuíche por só nascer, tão nissoado. Temos aqui. Tá o sol. Não nos deixa ver muito bem. Há mais sombra, tá, não há né? Assim como? Vamos lá tentar fazer aqui uma sombra à câmara. Estamos há 10 minutos a gravar. Vamos lá continuar. Vá continuar aqui o nosso trajeto. Então, já sabe que isto não é para. isto é uma das caminhadas que eu estou aqui a fazer nos Açores. Tem outras, outros vídeos de outras caminhadas. Podem ver, fiz as principais caminhadas e então mostrei os principais sítios turísticos aqui dos Açores da Ilha Terceira o melhor que encontrei depois de muitos dias de pesquisa é que havia melhor e falando com pessoas locais e onde comer isso tudo Podem ver os vídeos na descrição vou colocando o logo possível entretanto é uma semana aqui nos Açores, em gravações, uma semana de vídeos, pelo menos 25 horas de gravação, já vem cerca de 15 horas, já de gravação que já gravei, vamos continuar, vem ali, daquele lado, a Lucília vem ali mais atrás, que já é, já é rocha, já é mais fácil. A minha mão, cheira um bocado a musgo A ver olha aqui tá? Cheio de musgo aqui Cheira muito a... As fornas de enxofre, as camarolas como chamam Cá estamos no inferno Estamos no inferno, mas está agradável, não está calor. E aqui mais um momento para mudar a terceira. Aqui algumas podem pausar o vídeo se quiserem ler e leiam e vejam ou procurem mais na internet sobre estas furnas de enxofre. Subscrevam o canal de, ou a página do Facebook. Almas Adventures Fun Club Procurem No Instagram também está os links aí na descrição e passarem rodapé okay. já há para formar natal aí, estão a ver sim Para o Natal mas é proibido estar a colher aqui desta zona também nesta ilha mais muges devem ter eles do que nós no continente somente na buchitos mas na parte do alentejo onde Onde eu moro? acho que Vamos continuar aqui. Vem lá ali. Aqui este percurso. até agora desta maneira de visualização. Lá lá longe. Mas também está o painel lá ao fundo. Mas é que não tenho visto, não tenho visto como é as abelhas. Vamos ver. como é as abelhas, não as tem visto aqui? como é? sim não as tem visto nem pessoalmente é muito se costuma subir nos, nos cerros agora estamos a subir pensava que isto era duas horas de caminhada mas deve ser outra caminhada, não deve ser esta Eu acho que foi outra caminhada lá para o outro lado talvez fosse outra caminhada, esta é uma caminhada mais curta mas também temos tanto para gravar acho que com esta Ver, temos rede aqui em cima, como já ouviu o telefone a tocar, Aí temos mais uma vez as furnas ali daquele lado, são só algumas, não é? porque existem mais, vamos mais para trás, esta parte toda, estamos na parte de cima, estou a ver ali, estamos 5 assim quase tipo no vale, vai à volta, e vamos aqui, o que é isto? Uma plantazinha qualquer, também não sei o nome dela, mas... Que não ir. Bem, agora temos aqui o sol de frente, agora começa a encadear, o sol de frente agora encadeia, e ainda falta muito para terminar, isto é um percurso curto. Aqui dá há é? aqui quantidade, não há gotas, não há as coisas. Temos uma subida. Aí estamos a ver ali o painel informativo de onde começamos. Então, um pequeno lagozinho, pequena charca. Aí temos esta subida. Agora a subida. Vamos continuar. Subir. A subir. E as rochas vamos deixar os furnas Deixa eu falar para trás e o percurso aqui à frente Estou a ver Já não falta muito um para terminar o percurso Nos primeiro a não era para aí Está aí isso é para arranjar esse. Deitar um esprego. Alguém veio aqui com meia nes Ah, está ali um esprego ali. Estão a ver? Temos aqui. Alguém com meia nes e jogou para aqui. Um esprego. Talvez quando vier, venham cá já tinham nes já tinha uma dessas por aí. Talvez quando a minha. Passa vez venham cá. Já tinham ali nes para, para colher. Daqui é um um espreiro da Lucy descoberto por ela aqui nesta ilha pois mesmo, coloquem no, nos comentários caso tenham encontrado um espreiro e chegamos outra vez ao estacionamento cá estamos nós uma viagem curta que foi de quanto Dezessete minutos 17 de minutos a viagem e onde, onde começamos, vamos acabar as furnas de enxofre. Como foi o percurso que nós fizemos? Fizemos o percurso assim. assim tem dois percursos por ali por baixo, assim, assim, assim, assim, e até aqui. Vamos ver? E temos aqui um enxofre a assim. sair. Bom, espero que tenham gostado. Subscreva o canal. Continuamos a acompanhar as nossas aventuras aqui pelo Açores e em 2025, no finais de 2025, na Índia e pelo mundo de fora das nossas aventuras, queremos começar a filmar por todo o mundo nessa altura, primeiro agora temos ainda a aperfeiçoar as nossas filmagens, obrigado por assistirem, um beijo para todos e até breve, continuar a acompanhar a nossa série de, dos Açores, vamos deixar com algumas imagens...